começou amor? Mas já tá gravando? Já! Olá, olá, olá! Meu nome é Vanessa, eu faço pronto. parte Você já teve olá, olá? Quando você estava me mexendo a preparação e virem, você já disse que ia ficar bom no começo Vamos começar de novo <risos> você, tem que, você tem que estar bem, tem que esperar os outros ficarem prontos Tá! Mas você já... quer começar? Você começa Começa é você. Olá, olá, olá. Meu nome, olá, é... olá, olá. <risos> Meu nome é Vanessa. Eu faço parte do canal Vitamina Maluca, onde misturamos autismo, surdez e viagens. Hoje temos a honra de estar com a parte masculina e surda do nosso canal. Oi, aqui é o Rafael. Tudo bem com vocês? Como vai? Hoje é o dia dos namorados. E eu quero falar sobre amor. O que que você diz? Então, o amor possui muitas definições, muitos conscientes, e por aí vai. Cada um com sua própria de amor, cada um romantiza a situação, outras são mais realistas, é do, enfim, não existe um consciente único. Você conhece a palavra, você deve saber o que mais, o que significa, mas a grande gente cada a um mão de sua própria definição de amor e onde a gente procura o amor ideal, perfeito procura o seu amor do seu gênero assim como a gente achou o nosso amor do nosso jeito e a gente tem muita história que mostra que depois que a gente casa, ou depois que a gente acha a nossa metade hum. não é tudo um mar de rosas e perfeito Não sei e a gente tem que estar tá preparado para isso nós já tivemos probleminhas e problemões, né, Rafa? Uhum. Então, e a gente batiza, então pode cobrar episódios futuros, a gente tem março cinzento, <risos> outubro negro, olha a cara que o Rafa faz, outubro negro é um episódio totalmente aut aut aut autístico meu, Autístico. Nossa, bota que melhorar para não ser essa palma. Autístico. É, vou melhorar. E depois a gente teve recentemente Márcio Sangrento. Mas não precisa perguntar a terceira fã, parece que foi uma violência brutal. E o melhor: sobrevivemos a todos. Hoje vou a história de hoje é para ser um pouco engraçada. E vamos mostrar como as pessoas neurotípicas aqui representadas pelo Rafa Vou falar do dia em que eu estava indo embora do apartamento que o Rafael morava A gente estava namorando E o Rafael ele me surpreendeu me entregando uma camiseta que ele tinha dormido Ou seja, uma camiseta meio suja um pouco fedidinha Nossa, <risos> Tá, mas tava tipo, se não tá com cheiro de sabão homo, tá fedidinha. Me entregou, tá, vou mudar. Me entregou uma camiseta com cheiro de homem. Quando eu recebi a camiseta, eu segurei e eu só pensei, por que que ele tá me entregando essa camiseta suja? Daí o Rafael olhou pra mim e falou... Leva essa camiseta pra você sentir o meu cheiro quando você sentir falta de mim. Juro, na hora eu só sorri e falei, ah, tá bom. Mas eu nunca, nunca, nunca coloquei a camiseta no meu nariz. E você sabe disso já, não faz cara de surpresa, Rafa. <risos> Rafael tá aqui porque eu acho que ele quer ter direito de resposta. É porque ela tá sendo muito malvada tá comigo, ah, Rafael, as pessoas vão achar que eu sou cruel. Mas você, você fala de Márcio Sangrento. Não é verdade? Tá bom, Márcio Sangrento. Volta pra camiseta, me diz aí como que então, funciona isso? Eu acho que eu também tinha uma interna cabeça que. Olha, eu tenho visto muito filme, muito seria, muitas histórias. Muito anime. Não tem nada a ver com anime. Anime é tudo romântico? Nem sei. Ah, você assistiu uns que é romântico. Só porque você pediu. <risos> então, lá aparecia a imagem da mulher, da namorada, que ela usava uma camisa, uma camiseta, ou algum item do seu namorado, parceiro para mostrar que ela se sente aconeta, segura, envolvida, mostrando um nível de um comprometimento diferente então, por causa disso eu achei que seria uma forma de entregar um pouquinho um me pedacinho meu para ela mas eu, na hora que você me deu a camiseta eu meio que entendi porque eu fazia isso com o meu cachorro sempre que eu ia viajar, eu da, deixava meu pijama sujo na casinha dele para ele, tipo, sentir que eu tava ali quer dizer que cachorro cachorro? quer dizer que você agiu comigo como se eu fosse o cachorro mas eu nem reclamei na hora, eu fiquei quieta e sorri isso que é importante no, num relacionamento com uma pessoa autista como a gente, as nossas línguas são diferentes, a verdade é essa, a gente pensa de forma diferente, a gente fala de forma diferente, muitas vezes o como a gente fala ou como a gente age pode acabar magoando a pessoa neurotípica. Hum. E eu acho que o segredo da nossa relação, porque a gente está junto e bem, apesar dos pesares. Há sete anos, apesar da crise dos sete anos... Invenção <risos> A gente tá bem porque a gente conversa. A gente conversa de tudo, a gente conversa sobre tudo, sem máscaras e a gente se aceita. A gente é totalmente diferente um do outro, não é verdade, amor? Uhum. A gente vê o mundo de forma diferente mas a gente aceita, a gente aceita porque é muito mais legal quando a gente tem uma pessoa junto para dividir as coisas bem por aí mesmo. não é? então assim, eu acho que o segredo da relação, o segredo do sucesso em especial com uma pessoa autista, é você conversar na real se você jogar a real, falar de verdade como você se sente o que você queria fazer com aquele gesto? Eu acho que metade dos problemas acabam. Você concorda, amor? Não, é bom. Por quê? Metade? Metade, porque os outros problemas a gente tem que saber lidar, porque o mundo é cheio de problemas, não é, amor? mundo é cheio de problemas, você nem faz entender. <risos> acho que você faz interesse, amor. Ah. É você quem tá pagando o poneto, né? Ah, então, assim, a ideia é... Não existe um relacionamento 100% perfeito, se ele Não. tiver ali nos 50, 60%, o resto a gente tem que relevar, porque são pessoas, e pessoas são, como diz Sartre, o inferno são os outros. É bem por aí. Não é? Então assim, nós estamos felizes, né, é amor? Uhum. Não é amor? Sobre ameaças... E, tá e a gente quer que todo mundo também seja, que todo mundo encontre, não, não existe a tampa perfeita mas aquela frase da Fer que a gente usou no nosso casamento, eu acho que é legal né? Uhum. a minha irmã falou pra mim na minha adolescência e gravou na minha cabeça porque tem frases que ah. ficam né? Ah. e ela disse felicidade dividida é felicidade em dobro. É, a gente usou bastante esse mote, esta frase, e a gente compreendeu a essência da frase, porque quando a gente está feliz, ela está feliz, eu estou feliz, e se a gente está feliz juntos, os outros ficaram felizes também, então tá tudo bem. É. E a continuação da frase é tristeza dividida é meia tristeza, isso também é válido, é válido. É 100% válido, porque é tão bom a gente ter com quem dividir a tristeza, porque parece que dá uma aliviada, né? É, porque a gente guardar a tristeza toda para si. acredito, só vai te fazer mal, muito mal. É, então desejamos para todos que encontrem alguém para dividir aí colocar alguém para dividir? que eles encontrem Vocês. eles encontrem alguém para dividir a vida vamos tentar dar dicas a primeira dica que eu dou é meu, usa aplicativo usa site de relacionamento e bora encontrar a sua metade é, mas em Harmony foi uma coisa de sete anos atrás agora hoje eu não sei como é. pode ter um Tinder mas eu acho que não é o único. Hoje, agora, existem aplicativos diferenciados para públicos diferenciados. Então, você vai ter que achar o seu nicho, o seu câmbio. Por você mesmo, porque nós estamos fora do mercado. Estamos fora do mercado, <risos> disso, porque a gente não volta para o mercado nunca mais, nem para o mercado futuros nem em especulativo, nem derivativo. Aqui, ó, desse relacionamento, só sai um morto. Porque eu morro ou eu mato. E já tá registrado aí. <risos> pra mim, na sorte, eu sou o último né, na lista. Enquanto <risos> ele se comportar, tá bom? Um beijinho. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Feliz dia dos namorados. Ah, e aqui, assista tá mais 20 da gente, tá bom? Porque a gente tem muito mais. Ó aqui, tá bom?